E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brazero e hoje vamos tentar fazer uma jogatinha novamente na nossa Mystery Girls World Hunter Nossa moça aqui, vamos partir para cima do Thanos de cuequinha Vamos ver o que a gente consegue fazer com esses caras, né? Poxa vida Aqui temos coisas de graça desde que eu assista vídeo, mas eu não vou assistir vídeo, só vou, só vou abrir uma agulhete e um cordãozinho e aqui eu ganhei uma blusinha, beleza Não vou nem me enfrescalhar muito ali Nos anúncio agora Estamos upgradeados sem dinheiro Então vamos partir para cima Da nossa missão 6 Thanos de cuequinha Vamos ver o que a gente consegue fazer Lembrando pessoal, quem puder deixar o joinha no vídeo eu já agradeço Deem aquela força Se eventualmente der uma trancadinha Espero que vocês tenham compreensão com o amigo aqui Beleza, Critical Blessing. Cara, já vou ter que começar assistindo o anúncio. Beleza, já ganhamos nosso brinde. Vamos partir pra cima do, dos cuequinhos de chuveiro aqui, ó. Vou tentar apanhar o mínimo possível. Aí, ó, de vez em quando sai um murinho de fogo, ó. Flamwell que ele chama, tá chamando. Nossa, tem então, uns, vamos ver uma sequenciazinha que eu não tô curtindo muito. Eu vou levar esses loucos tudo. Não vou gastar nenhum especial agora agora, apesar que já foi metade da minha vida. Né? Um, um, um, um self healing Ah, vai recuperando a vida, beleza. Esse é o que eu preciso. Vou meter aqui um arcane Slash. Um relâmpago de plasma nas ideias do cara. esses aqui são os adversários primários, né? mas ele já está começando a querer ter muita vida. Esses carinhas do chuveirinho que são, são mais atentadinhos que os outros. Vou meter espadaço. Eu quero que eles caem numa vez. Opa! Colete 3. Tá, tá aqui nem Free Fire agora. Ó. Free tratamento. Recupera 100% a partir de um anúncio. Bora luz. Beleza, voltamos aqui. Ó, já estou com a vida cheia, então vamos chamar um skillzinho básico, além do desse foguinho nos ataques. Juntar esses, esses caras do, do rodo aqui antes de eles me dar o, o dashzinho que eles fazem. Antigamente ó, no início do game os especial levava todo mundo, agora não está tão fácil não ó, Mais um skill de ataque, vamos ajudar a mister girl aqui a limpar a área A ideia é apanhar menos, o mínimo possível para poder limpar a área, está vindo muita gente esses caras estão querendo sobreviver demais. Eu gosto quando eles caem. Aê! Tudo ao chão. Tem um cara vivo ali. Esses banheirinhos aqui, ó. Esses varredor de banheiro. Nossa, só que ele me dá treta. Andrenam, release ball lightning. Beleza. Mais um skill. Me dá uma, uma bola de energia. Aqui é de graça, né? Beleza, escolhi um crítico Tem perigo Peraí, um, bal um Balrog que dá um atec tek tug -ing. Que negócio é esse? Estranho esse Balrog um dá um atec no cara. Aí, peguei umas pedrinhas Agora vou ter que recuperar a vida, né? <risos> Tratamento free, pelo arroz para. Dois mil anos depois Beleza, vamos de novo oh, for... Vamos lá, meter mais um Slash eu Quero ataque, quero ataque Garrafinha aumenta minha defesa, só vem Quanto mais ataque eu tiver agora melhor Pra eu não ficar tomando dano desses caras aqui tem bastante ataque extra, tem raio, tem... Tem aquele pergaminho, não pergaminho, aquele amuleto, com foguinho no chão, tem de tudo Nem vou gastar meu especial agora Sai até uma bola de energia ali Movimento espírito, sumo online, mais ataque, mais raio nas ideias desses caras Agora brota até um, um raiozinho que dá Stamuss, cara Cara, eu vou ler esses varredor vai no especial, que daí eu posso acumular rápido o próximo Aí, esses inimigos primários aqui, eles são só para carregar meu especial, então bora, só vem, só vem, vem tranquilo ah, tá dando muito dash em cima de mim, cara o dano que eles estão tomando não tá impedindo o dash tratamento free, cara, esse jogo está muito merce... hum, é mesmo vamos aqui, ó. um momentão o nosso, nosso Dodge, que é a é esquiva, né. Nossa, tá em 99%. Não vou nem me arriscar muito com esses, esses carinha aqui, esses carregador, esses limpador de, de piscina e tudo mais. Ah, droga. Eles tiram muito dano. Dano inútil, na verdade. Dano de graça pra gente ficar apanhando. Esse uns caras que não agrega nada pra gente. Beleza. Limpou o estágio 8 de 15%. Vamos aumentar um pouquinho a defesa, parar de tomar dano é aqui. Ah, bebidinha Agora meter bronca nesse cara Mas que a gente tome o cis dash desnecessário uma espada ali rapaz Nossa, é sair da frente aqui Sai da frente da Mr. girl rapaz, Tô pensando o quê? aumentei, tem um dodge ali Eu vi a, eu vi a mensagenzinha do dodge Beleza, este de 9 de 15 Vamos aumentar o nosso crítico em 10% Beleza O que ele oferece? Restore O max vida. vamos restaurar Não precisa aumentar minha vida Shanner The Red Shadow Only valid for this battle Se a gente assistir um anúncio Bora! Hum, é mesmo! <risos> Ali rapaz, agora ficou rolado. Agora estamos monstruosos. Esse Black Power aqui. Não é Black Power, né? É Green Power. <risos> aqui já se foi disco voador. Ah, foi só essa batalha, mas valeu a pena. Vamos aumentar. Ah, nossa bola de energia ali. Ah, oh, temos a roleta russa. É o roda roda Jiquiti Vou dar uma danxiquiti, vai dar dinheirinho, muito bem. Bora. 11 de 15, salvemos. Aí, movimento, movimento. Lute com os pés, daniel ah. eu não Ó. Eu não tô nem vendo não vendo que tá vindo os ataques, então tô, tá difícil de desviar. Aí, toma, facada. nas ideias sou louco. Stage 11, vamos recuperar a vidinha, aí vem um Guaranazinho aumentando nosso ataque, deixa vir, deixa vir, vem tranquilo, só esse Balrog que manda Tektectugen aqui, eu já eliminando ele já tá bom, nossa senhora, tem que sair da da linha do, dos peixes, jogador de peixe que eles atiram peixe na é? nossas ideias. no meio da, da pancadaria. Eita pano. vamos lá ah vou morrer vamos morrer vamos morrer yeah, morri 50 diamante não vou gastar não vou não vou gastar anúncio agora aí vamos pegar os boletos free Skill all damage 10%. Nossa, quanto skill, meu Deus! Esses caras estão muito roubados aqui do mais dinheirinho. É para melhorar os meu, minha personagem aqui. Vamos levar esses loucos tudo aqui nem meu relâmpago de plasma. Vamos já começar a juntar os porcento pro próximo. Olha, é gente demais. Eu nem enxerga minha bonequinha se mexe bonequinha Ah, morri Não acredito não Eu só sobrevivi até o stage 13 eu Sou vergonha da profissão E aí pessoal, beleza, voltando aqui Vocês até repararam que deu uma bugada Mal uma jeito Mas o que, que eu fiz Como eu tava com pouco tempo para gravar Mas esse, esse game Depois que dá uma exploradinha eu percebi que tem uma auto-rage o que, que seria a Auto Rage? Tipo, uh, nas fases anteriores eu posso recolher as recompensas gastando 5 de energia. Então o que, que eu fiz ao longo da semana? <risos> eu fui upando a minha personagem uh, na medida que eu ia pegando os orinhos, os pergaminhos e tudo mais. Então eu dei uma upada boa nela para não ter perigo de continuar passando vergonha. Então, agora estamos com um upgrade bem bacana. Armas craftadas novas, a gente pegou as armas velhas, craftou com armas poderosas. Então, bom, melhoramos uh, todos os talentos que até então eu poderia fazer, né? Quando eu encher essa barra de talentos, vai para uma barra nova. Aumenta cada vez mais meus poderes. E agora sim, vamos enfrentar o Thanos de Tanguinha. E vamos ganhar dessa fase. Eu passei uma vergonha na fase anterior. Vamos continuar vendo alguns anúncios, né? <risos> Oh, a recuperação de vida devagar quando baixa de 20%. Beleza, vamos, vamos trabalhar nela agora. Vamos lá, Critical Blessing, um, Critical Rate em 20%. Beleza, vamos fazer aquele anúncio básico e merda. Beleza, crítico ativado na tretada para ver se melhorou esse meu rendimento a partir do treinamento. principalmente matar esses tanguinha de, de chuveiro esse pessoalzinho que ah tá batendo Margarita. esse pessoalzinho que vem às vezes de como é que é o nome de vassourinha e tudo mais normal ataques bem ah, vamos aumentar nosso movimento speed Vou até dar achar uma... um pouquinho para não ter perigo de me abafar tanto um dia eu gravei o Mythical Heroes E o som meio que me abafou um pouco Mas tudo bem Vai aprendendo a não tampar as coisas Os Micofrone Eu quero ver o especial Vamos no especial, Arcane. Eu upei muito a minha, a minha gureazinha Só tipo, a, a, a, a minha vida dobrou praticamente Então ó, vamos aumentar aqui nossa, da Maze. Dessa vez eu estou investindo pouco nos skills. A outra vez o skill foi pouco. Aqui, é pezinho. Pezinho O Olha ali, rapaz. Tinha umas caixinha aqui embaixo. Eu deixava passar. Eu não explorava a fase. Eu, te, eu tenho que fazer. Ó, oh, eu tenho que fazer massa para você poder desviar desses vassourinhos, desses carinhas que tem chuveirinho. Eles são muito chatos. Vou aumentar o nosso Critic. Tá bem. Esses pergaminhos são importantes. E, e concluindo essa fase, a gente pode começar a fazer o auto Raid dessa fase aqui também. Se os prêmios forem bons dessa fase aqui, a gente continua pegando. Ah, droga acionei o ataque especial sem querer free treatment. vamos fazer um tratamento grátis Vamos, é de graça Pô, bem assim e esse jogo é free né para quem não sabe então ele explora muito bem a questão dos anúncios que eles ganham em cima si, né ele tem dá vários benefícios para quem assiste anúncio então eu, eu recomendo isso. se você tem tempo de ver os anúncioszinho assista tem muito muito benefício Ficou oh, o Barrog que faz até que tudo. Para de me bater, tio de Dessa vez eu nem apelei pro especial. Também não estava pronto. Mas... <risos> Vamos ver, não ataque, eu vou aumentar um pouquinho minha defesa. Ah beleza. Aí, garrafinha. Bem especial Deixa que eu quero, tu <risos> Ah, ficou só num Não é que sem graça eu já tinha matado e nem tinha visto Beleza, ó, Normal ataques, regenera o sangue Beleza Meu combo já tá levando os grandes Só não posso ficar rateando muito Pra tem período de perder Ai Dano de graça Esses tosquinhos que me acertam Tem um, uma joinha aqui Beleza, já estamos no estágio 7 Slash Gostei do nome só vem Não vou dar muita chance Para esses carinhos do peixe Vou deixar levar eles quase todos Não gosto desse Balrog É muito roubadinho Botar ele aqui pra... bater é, rapaz, pra aqui cá Boa, stage 8 de 15 foi Vou aumentar o nosso critical As opção que a gente tem é essa, então Opa, refrezinho, aumentou o ataque, show de bola, mete boca. Matar o primeiro do chuveirinho sabe sabe se encaixa Aí Vou pegar o Ourinho. Vou guardar esse especial para a próxima, próxima tela. Ah, esses 10zinhos deles são muito chatos. Sai pra lá. Stage 9 de 15. Beleza. Vou aumentar ainda mais o meu crítico. Vamos ver é o que o gatinho me oferece. Sistora 30% de vida, beleza, 30% de vida é mil de vida. Pensando aqui. Vamos lá, cabelo de. Como é que o nome? O Bracoli? Nossa, ele tem um, um ataque à distância aqui dentro Um poderosinho, mas agora o ah, Deu ruim pra ele Puxão Beleza, esteja de 10 de 15 Vamos spawnar o, o Relâmpalo Opa, a tá russa do gatinho Ah, Ourim, beleza Eu prefiro que recuperasse minha vida, mas tudo bem Ó, Vem os Balrogs, o de Peixe O raiozinho spawnou do nada no meio deles É muito bueno ah, Aí sim Stage 11 de 15 Tá ok Vamos aumentar o nível da nossa bolota energética Que parece. Aumentou ah. minha defesa Vem balinha Aí, já se foi Agora vem os vendedores de peixe Aí só vai, só vai vendedor de peixe. Movimenta, gatinha, movimenta, movimenta, moça. Ah, é, isso é uma coisa que eu, eu evitava até então, mas é sempre bom, né? Não adianta. Você dizia o Goku e o Vegeta, treinar é bom <risos> para evitar morrer. Vamos aumentar o poder do nosso raio espontâneo. Tem que treinar, senão treinar não passa. Eu treinei uns 3 dias em 4, vamos supor assim para melhorar os níveis, os skills, craftar itens bons e tudo mais e Valeu a pena Sendo muito mais tranquila a fase Do que a outra Tentativa que eu fui a vergonha da profissão Cara, apanhar ainda estou tô apanhando, né? É uma galera E a tela tá cheia Mas tá, tá bem bacana Pessoal, eu recomendo Não esqueça, quem puder se inscrever no canal Deem aquela força Inscreva-se aqui no canal brasileiro tá? A gente tá com dicas de Rush Royale, jogando o Friday, The Third no né? jogo de Jason, Killer Puzzle. Estamos com Mythic Heroes, que tá dando uma resposta muito interessante, ele é bem bacana. Quem gosta de personagens mitológicos, né? Ele é bem legal. A gente está trazendo também, eventualmente, deixa eu ver o que eu tô trazendo aqui no canal brasileiro é, basicamente é, é uns lo-fies, pra quem não conhece low Lo-Fi é uma música boa pra ouvir quando que tu estuda Ou tu vai dormir, ou vai simplesmente uma trilha pra trabalhar. A gente tá trabalhando também com o Rush Royale. O Clash Royale tá indo devagarinho, mas tá indo. Nós também estamos trabalhando, vamos ver, o E o Mythical Heroes, o Jason e a Mystery Girl, que eu vou esquecer da nossa amiga aqui, ó. Olha, Thanos de. Tanos de tanguinha, rapaz. Nossa, só o especial dela já, já eliminou o Thanos de tanguinha na primeira, rapaz. Olha ali, veio um balrog da vida aqui, veio, veio spawnar para tentar ajudar, nem nem deu, não deu nem puxeiro, cheiro, rapaz. Olha aí, conseguimos passar com tranquilidade, viu? Treinando, aumentando nossos status, viu? Aí, pessoal, fica a dica trabalho na Auto Rage, aqui no joguinho, que a gente consegue bons resultados. Vamos dar um OK aqui. E conseguimos passar do estágio do Thanos de Tanguinha. Ele não deu nem para cheiro. Olha ali o Thanos de Tanguinha. essa cena já tá no nível... Que nível ela tá? 17. Mas a nossa personagem já tá em nível bem mais alto. Aqui o próximo é o... Olha ali, rapaz. O Michael Jordan Super Saiyajin. Enjoy the game? Não, não enjoy the game. Não, ok. Ele copiou o endereço, mas não queria que copiasse Beleza, vamos... Mostrar aqui como é que tá a nossa... Ah, vai atualizar a página? Atualiza a página então, né? Sabe que eu tô gravando mesmo Mardito Vai é pensando, pensando, enquanto isso Pessoal, se inscreva também no canal RetroGamesBR 3.0 A gente Está quase chegando nos 5 mil inscritos E quem puder se inscrever também no aula de história da web 3.0 Estamos indo muito, muito bem Agora essa época de férias dá uma baixadinha, né? Mas quando voltar às aulas, o canal vai crescendo De uma maneira bem interessante Ó, um bônus assistindo assistir. dessa vez eu vou, vou pular o anúncio, certo tiozinho? <risos> vamos aqui, vamos capturar Finish o capítulo manualmente, né? Ou seja, sem auto-rate eu, eu não tenho energia suficiente, né? Eu preciso de 5 raiozinhos Fazer as auto-raid, mas fica a dica para vocês aí quando tiverem opção, né? quando tiver condição de fazer e também upgrade sempre que puder. O craft tem itens, o upgrade eu não tenho o, o, a joinha necessária, mas os outros itens ó, estão todos os nível alto. Vamos fazer um craft que, que isso aqui quer dizer Ele vai melhorar a cor de fundo, né? Vocês vão reparar, é que nem jogo Battle Royale que tem arma cinza, arma azul, arma verde, enfim. Aqui ele trabalha com o mesmo sisteminha e isso uh, libera espaço também no, no nosso inventário. Então a gente não precisa ficar com três itens que a gente não vai usar. A gente pode craftar os três e ficar com um item que a gente não vai usar. <risos> por espaço, assim, por layout, fica mais bacaninha também. Beleza, daí vocês vão avaliando a utilidade ou não dos itens. Vamos melhorar mais um talentinho.